Bom, aqui nós vamos dar uma olhada por cima no tabuleiro, uma visão panorâmica. Mais na frente, eu vou dar um zoom, trazer um detalhe do que está acontecendo na China, porque o que acontece lá é o que eles querem colocar no mundo inteiro. tá? Então aqui nós vamos perceber quem está sentado na mesa e jogando esse xadrez. Você tem aqui, olha só, carta capital, BRICS, são o pilar da nova ordem para o mundo diz Rússia. E você, quem? Qual, qual a bandeira que está aqui no meio? Olha só. A bandeira do Brasil. Isso aqui é importante você saber. Essa renovação da ordem está acontecendo, tá? Aí a gente tem aqui, olha só, a matéria do Euronews. Diz o seguinte, ó. Um é, o, o, o, o, o representante, né? O representante russo, fala na China de nova para o mundo. E, e é uma ordem multipolar e mais justa, segundo ele. Aí, Jornal da, da USP, Nova Ordem Internacional Policêntrica, Jornal da USP. Olha só, CBN, Rússia e China querem uma nova ordem para o mundo, policêntrica. Olha só, o Globo, e agora Brasil, guerra na Ucrânia trará uma nova ordem econômica, dizem. E R7, Guerra da Ucrânia pode estabelecer marco para nova ordem diz especialistas. Então aqui é só para você ter uma visão panorâmica do tabuleiro. Aí eu separei um vídeo aqui para você ver o que que está rolando na China, porque o que rola lá é o que eles querem implementar para o mundo todo. Olha só esse vídeo aqui. Você tem aqui um cão robô andando na rua E avisando as pessoas Passando comunicado para as pessoas né? Já vimos matéria também Que lá nos Estados Unidos eles estão colocando O cão robô para guardar as fronteiras Mas lá ele está armado tá? Então olha só Então, tá nesse nível, tá nesse nível. O que acontece lá é o que eles querem implementar. A gente está colocando aí. Peguei essa matéria aqui, ó, de 2003, só para tá ligando os pontos mesmo. Olha só. A Rússia na com o Ocidente, com o Oriente ou um polo autônomo em um mundo multipolar? Então, essa é a pergunta, a questão que foi levantada afinal, a Rússia estaria no espectro ocidente, no espectro oriente ou estaria agindo por um espectro autônomo? Matéria importante, olha só. Então vou estar deixando aqui para vocês também. Esse link aí vocês estarem analisando, olha só. China e Rússia avançam em sua visão de nova ordem. Aí continua, olha só. O chefe da diplomacia russa obteve de seu aliado chinês nesta quarta-feira uma reafirmação de amizade, abre aspas, ilimitada, fecha aspas, de ambos os países em sua visão de construir uma ordem nova durante sua primeira visita a este país, desde o início da invasão na Ucrânia. Então você tem aqui o que? Existe uma visão tá? de novo mundo. Um... Existe uma visão. Então nós temos aqui a visão você, china e temos a visão, a visão de seus rivais, vamos dizer assim, mas são os... eles estão todos na mesma mesa, jogando o mesmo jogo. Não interessa quem vai ganhar. Quem que vai ser prejudicado? Nós. Então olha só, aí continua a matéria dizendo assim. Diante da resistência ucraniana e da união das democracias ocidentais, que impuseram sanções sem precedentes, a Rússia pode contar apenas com o poder chinês para escapar do isolamento econômico total. Aí olha só, um representante chinês e um representante russo se reúnem para anunciar o advento de uma nova ordem sonhada por ambos os países. Ou seja, existe um lado da ordem e o outro lado da ordem. O detalhe é qual lado da ordem vai estar à frente das agendas. Aí você tem aqui ó, a grande narrativa. Vou estar tá deixando aí. Então você tem aqui aquele homem que diz que você não terá nada e será feliz. Então ele é o fundador do Fórum Econômico Mundial. Né? E lança o grande encontro narrativo em Dubai, que visa criar uma abre aspas, história para o futuro, fecha aspas, que será a grande narrativa para a humanidade. A grande redefinição do Fórum Econômico Mundial está prestes a ter uma grande narrativa para promover sua agenda. Então nós temos aqui as cartas, as novas cartas, as novas regras serão colocadas nessa ordem renovada. né E nós já temos o Fórum Econômico aqui já criando a história para o futuro ou a grande narrativa e essa briga que acontece na mesa é uma briga entre eles aí você tem a Bíblia em Apocalipse diz que a besta devora a mulher né a grande a mulher vestida de vermelho por que que eu estou citando esse texto eu cito esse texto apenas para mostrar que existe uma briga entre eles, existe um conflito entre eles mesmos, uma guerra de interesse entre eles mesmos. Então eles têm a narrativa, a grande narrativa, a história para justificar isso no final. Então a história já está pronta, basta apenas decidir qual o lado da moeda que vai dar as cartas. É isso aí, é, é o nível que está a coisa, para você ver o nível que nós estamos chegando. Fazendo as mesmas jogadas aí novamente no tabuleiro. que a Bíblia vai falar da, das dores de parto. Estou né? no fed de notícias aqui do, do Aurélio, tá? Que no Facebook. Olha só, ele publicou isso aqui há um dia atrás. Matéria da CNN Brasil. Atrasos em portos de Xangai apresentam novos riscos a cadeias globais. Então olha só, você já tem aí a questão do conflito que já está impactando, né, todas as cadeias globais. E agora você tem aqui uma questão também vindo lá da China e que irá causar impactos em cadeias globais. Ele trouxe também aqui, olha só, um valor econômico. Na Xangai, em lockdown, trabalhadores dormem no chão das fábricas. Então você percebe aqui as medidas né sendo colocadas lá na China e tudo começa lá o laboratório deles né começam por lá e aí passa um filme de novo novamente passa aquele filme na nossa cabeça então para você ver eles vão colocando uma coisa sobre a outra né, são camadas de implementações através de vários mecanismos parece que vai ter um replay e você tem aqui ó um dia atrás olha metade de xangai entra em lockdown esperando zerar esse problema aí junto a isso você tem essa declaração do gil falando de novo patógeno Ó, lembrando que eu vou deixar o link matéria do jornal tribuna nacional tá não fique muito confortável outra aquela palavra que eu não posso falar com um novo patógeno está a caminho gil alertou que as pessoas não devem se sentir muito confortáveis em retornar às suas vidas normais, pois uma nova, aquela palavra que eu não posso falar, mais agressiva né, está chegando. Então é isso que ele diz, aí olha só, subir aqui, aqui é meu arquivo, onde eu vou juntando as matérias, aí olha só, olha o que que o Gil fala aqui nessa matéria tá, eu vou deixar também esse link também na descrição. Olha só, Gil usará implantes de microchip para combater aquele problema que a gente não pode falar. Aí olha só, em uma sessão de perguntas e respostas do Reddit, o filantropo bilionário revelou seu plano de usar certificados digitais para identificar aqueles que foram testados para aquele problema que a gente não pode falar. Continuando, olha só, Gil Bates financiando, tá? Aqui, aqui a outra matéria ficou em cima, mas eu vou clicar aqui no link e a gente vai lá. Aí, olha só Gil está financiando sete potenciais soluções contra aquele problema que a gente não pode falar E a gente já vê a coisa se desenhando então é isso aí pessoal eles estão fazendo as mesmas jogadas aí novamente no tabuleiro que a Bíblia vai falar da, das dores de parto das contrações onde tudo se intensifica depois tem um tempo de relaxamento onde a dor dá uma amenizada e depois volta novamente as dores né, com mais intensidades e o tempo de descanso de intervalo entre uma contração e outra começa a ficar menor. Ao que parece, está, vai se repetir novamente aquelas contrações. Tá? Bom, essa é a matéria que eu queria estar trazendo para vocês. Eu sou o Gleison Santos, fique na paz e até o próximo vídeo.